Sem cultura, sem liberdade de expressão, sem possibilidades de criação e de espaços para se posicionar, se expressar, não acontece. A gente não precisa ter medo, a gente tem que falar e a gente tem que cantar e a gente tem que montar peças, a gente tem que se posicionar dessa maneira, de uma maneira não violenta, de uma maneira... Expressiva, interessante, tão poderosa quanto qualquer outra. Muito importante pra gente. Tá ativo nesse momento e se posicionar. Obrigada.